Olá, it's me Taya, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho-vos mostrar como é que se faz flat twist. Então, primeiro vamos começar com duas mechinhas e vamos fazer um twist. Vamos girar pela primeira vez e vamos puxar um pouquinho do cabelo que está embaixo. E praticamente temos que repetir isso. Então, eu uso gel para fixar esse penteado, porque normalmente quando eu faço twist, eu fico com os flat twists por um bom tempo mas podem fazer sem gel e sem outros cremes. Então, duas machinhas, vamos separar, girar, puxar o cabelo que está embaixo, girar de novo, depois puxar o cabelo que está embaixo, girar e depois no fim damos um flat twist. Eu aconselho começar com pouco cabelo, porque cada vez mais vais adicionar mais cabelo e vai chegar a um ponto que não vais conseguir fazer bem o flat não vais conseguir apertar muito bem. E depois de alguns minutos, o flat tem a tendência de ficar mais gordinho. Então mais uma vez, temos aqui duas mechas, vamos girar, depois vamos tirar um pouquinho de cabelo que está embaixo, girar de novo, puxar mais cabelo, girar e puxar. Espero que gostaram do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, um comentário, subscrever e partilhar com os seus amigos. Bye!